47 anos, como enfermeiro, cuido do povão, quando eu vim para aqui não tinha médico. era gente que fazia tudo aqui, atendia, media pressão. Aqui nessa casa? Aqui nessa casa. Eu moro aqui há 47 anos. Então essa casa era o Poço de Saúde? Era o Poço de Saúde, A, atual na época. Eu cheguei para aqui no dia 18. De fevereiro de 1972. Quando eu botei o pé aqui, foi 9 horas e 45 minutos da manhã. No dia de quarta-feira. Às 9 horas e 45 minutos da manhã. Por que, é que o senhor vem para cá? Trabalhar no posto de saúde. Eu morava em Bacaxá de Sacorema, me casei em Bacaxá. fui solicitado. Pelo prefeito na época, que era Antônio de Macedo Castro. Esse cidadão me requisitou de Bacaxá e Saquarema para aqui. Aqui era Vozes, na época. já enfermeiro? Já era enfermeiro. Era enfermeiro. E, e em 88, eu fui eleito vereador. Também posso, janeiro de 89, até 92. Vereador por Cabo Frio. Cabo Frio. E o que, que o senhor fez de bom pela população como vereador? Como vereador, na época, nós não tínhamos nada aqui. Indi boas indicações, posto de saúde para aqui. Foi o senhor é que indicou o posto de saúde? Posto de saúde, entendeu? Daqui a hoje, vereador em Búzios, é só Búzios. Entendeu, né? Mas eu legislei de Cabo Frio a Santo Antônio, na época. Jardim Esperança, São Jacinto. Está entendendo? São Cristóvão. Na época, Arraial, tudo pertencia a Cabo Frio. Quantos filhos, seu Benildo? Quantos filhos? Eu tenho sete filhos. Quantos netos? Tenho sete netos. Quantos bisnetos? Nenhum. Qual é a tua idade? 96 anos. 80, 76 anos? Ah, bom. 76 anos. Só um pouquinho mais velho que eu. Um pouquinho mais velho, viu? Né? Então, eu vou ali no posto novo. Vamos. Que eu quero gravar a placa lá com o seu nome. Vamos lá, vamos lá. Eu, eu aqui, eu aqui, eu, eu atendo daqui na Rava. Até hoje você atende? Vou até. Eu saio daqui, eu vou daqui a pouquinho. Você pode me acompanhar. Vou sair daqui 11 horas. Vou andar 2 horas e 20 minutos. Eu, eu vou para boa vista, na Rada. O que, que tu vai fazer lá? Aplicar injeção. Ah, você que aplica injeção. É, é, é. não se aposentou não, Benino? Bom, eu me, rapaz, eu faço, eu ajudo tanto o povão que me aposentei por loas. Sem tempo de casa. sem tempo dele ter Agora, Benildo é o nome do Poço de Saúde? É o nome do de Saúde. Quem é que deu esse nome? Foi um vereador, meu vizinho aqui, Flevo Machado. E por que ele te deu o seu nome? O reconhecimento, né? Reconhecimento. Você se aposentou pela Loas, ganha um salário mínimo. Um salário mínimo. Mas o, o seu nome é o nome do posto de saúde. É o de saúde. o que, que o senhor sente ó, com essa homenagem? Gratidão, né? Gratidão, né? E não fica triste pelo fato de não ser recompensado financeiramente? Não. Por quê? Porque a Bíblia manda, Deus disse. A palavra de Deus a tá por tudo bem e dá graça. A vontade de Cristo em Deus é que nós demos graça por tudo. Não é só pela, pela riqueza, pelos momentos bons, que nós temos que dar graça, né? Pelos momentos difíceis, nós também temos que ser graça. Tem, tem pessoas que são gratificantes quando está bem de situação é bem de vida mas não é assim que a vida funciona O senhor sempre levou uma vida humilde? Humilde, sempre humilde E qual é o reconhecimento das pessoas em relação ao que você faz por elas? N nem todos, né? Hum. Nem todos eu, eu era pra ser... Posso falar a verdade Eu hoje em Búzio, eu hoje era para ser a figura mais representada, representada na cidade. Mas sou tão bem reconhecido também. Nunca foi reconhecido? Realmente não. E tu fica triste com isso? Não, não. Eu me, eu me sinto, eu sou gratificante. Mica, vai onde? Quer é a filha? Neta? Vai onde? Neta. É. Você tem orgulho do seu avô, não tem? Hã? Tem muito orgulho do seu avô? Eu tenho. <risos> o que, que de mais importante você acha que o teu avô fez? basicamente tudo que, tem, que meu avô fez trouxe saúde é, primeiro médico de Budos ele trouxe muita coisa para cá fez muita gente aprender muita coisa ah, ah. esses dias a minha filha falou assim coitado do meu pai Eu falei coitado porque você deve, vocês devem ter orgulho se orgulhar do pai que vocês têm em se hoje nós temos aqui em Búzios. algo, algo, saúde, por exemplo, tudo aqui, posto de saúde, tudo através da minha pessoa, fui vereador aqui, enfim. Teu nome completo? Yasmin Rodrigues de Matos. Você tem quantos anos, Yasmin? Eu tenho 16. 16? Posso dar, usar a entrevista tua na internet, você que seu avô? Pode, pode ser. Obrigado, Yasmin. Nada. Quer dizer que mesmo os seus filhos reclamando... Eu, olha, eu gosto tanto do que eu faço, ah. posso ser honesto, Me perguntaram que se minha, se minha esposa questionasse comigo para não fazer o que eu faço, sabe, sabe qual foi a minha palavra? Se um dia meus filhos, esposa, reclamar desse serviço que eu faço aqui, eu largo a casa, alugo outra casa, e deixo minha família aqui. Vou dar continuidade no que eu construí. Você acha que isso é uma vocação? É uma missão. Fazer o que eu faço em Búzios, gostar de fazer o que eu faço, é ser missionário. Ninguém faria sem ser missionário, ninguém faria em Búzios o que eu faço hoje. Você é feliz, Benildo? Eu? Rapaz! Felicíssimo. Eu me considero o homem mais feliz de Buzzi. Mais feliz e mais rico de Buzzi. <risos> é? Eu te acompanhei no começo, quando o Mirim foi candidato em 2008. 2008. Você foi candidato a vereador também? Fui, foi, fui. Os teus discursos, o Mirim ficava muito emocionado e feliz. Superava. Superava. Mas sabe o que é isso? É o dom. É o dom. Não é vocabulário, não é teologia. Essa filosofia que a gente tem, vem de Deus. E quanta, época, quantos votos você conseguiu? Naquela época, consegui 151. Não foi reconhecido? Não foi reconhecido. Ficou triste? Nada. Eita, que isso? Não estou dizendo que hoje eu sou o homem mais feliz de Búzio. Vai se candidatar de novo? Vou. Ainda vou me candidatar na próxima eleição. Ok. Parabéns. Conta no, com o meu voto. Não estou cansado, não. Isso. Me sinto jovem. Porque o espírito nunca envelhece. Nunca. O espírito sempre jovem. Você salvou muitas vidas aqui. Meu filho. Meu filho, meu filho. Para ser honesto, os passos eram feitos na casa de hoje. Quantos partos foram feitos aí? Antes, antes, antes de André, o, o primeiro médico que veio para aqui foi Feliciano, Paulo, depois que veio Joaquim, André. E, e nós hoje, nós hoje, buzeanos, a minha comunidade aqui São José, estamos de parabéns. Sabe por quê? Nós temos uma figura aqui dentro. Doutor Claudinho, o melhor presente depois de mim, o melhor presente que Deus deu para a minha família, para a família São José, foi essa figura que está aqui dentro, doutor Claudinho. A nossa equipe de funcionários. Aqui é uma das melhores que nós temos aqui na região. E como foi quando construíram o Hospital Rodolfo Verlizé? Já estávamos aqui, há longos anos. Há longos anos, há longo, quando o Rodolfo veio para aqui, Rodolfo, quando estava aqui, Rodolfo, Rodolfo era, era vereanista. Ele, ele vinha aos finais de semana para aqui, Rodolfo. Nós tínhamos parceria. Ele morava no Geribá. E o, você disse que fez muito parto. Você tem ideia de quantas crianças, quantos buzianos nasceram nas suas mãos aqui? Deve ter nascido umas 40 crianças. 40 crianças. Deve ter e salvar a vida? Muita vida. Eu ser honesto, quantas noites eu chegava da farmácia aqui. Antigamente nós não tinha médico. Pessoas com problemas mentais. Um dia a minha, minha esposa falou assim, Benildo, gente louca dentro de casa, amarrado, gente louca amarrado dentro de casa, as crianças vendo isso. Quantas vezes eu cheguei aqui, pessoas com problemas mentais, até amarrado da minha casa. Naquela época, e na me aplicar um vale, um fenergão, uma prectil, para depois soltar. Hoje, e eu... hoje nós estamos de parabéns. Inclusive, eu tenho um livro aí para lançar. Vai lançar um livro? Então, vou lançar um livro. Então, depois tu vai me mostrar esse livro. Eu te, eu te mostrar. A evolução de Búzios. Búzios hoje, Búzios hoje, quem viu Búzios? Há 47 anos, quando eu vim para aqui, e ver buzzi hoje é céu. Todo mundo hoje quer buzzi. Benildo, teu nome completo. Benildo Moto. Posso usar a tua entrevista na internet? Pode.